Olá povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Souza, e hoje eu quero trazer para você uma reflexão no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, Glorificado seja Deus. Versículo 1 que diz, o terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio na rua usou a Babilônia e assistiu. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e esse levou para a terra de Sinear a casa do seu Deus e pôs na, na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei aos Aspenaz, chefe dos núcleo que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados de conhecimento e que fosse competentes para assistir o palácio do rei e lhes assistisse a cultura, lhes ensinasse a cultura, e a linguagem dos caldeus, determinou-lhe o, o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que por fim fossem mantido por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, e Misael e Azarias, chefe dos eunucos, e lhe pôs outro nome a saber, a Daniel, o de Belsazar, o de Ananias, de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque e o de Azarias, a Abedine. E o versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esses textos bíblicos relatam uma história triste do povo de Judá. No ano 605 a C, no ano 605 antes de Cristo, na era cristã, Nabucodonosor invade Jerusalém. E a Bíblia diz, o texto sagrado nos mostra que ele levou o povo cativo para a Babilônia e, junto com esse povo, ele levou muitos nobres, muitos da linagem real, jovens, cultos, doutos, inteligentes. E como o próprio texto diz que pudesse aprender a cultura judaica ou melhor, a cultura babilônica e estar na corte real a palavra do Senhor vem nos dizer irmãos que entre muitos daqueles que foram levados destaca-se aqui quatro jovens Daniel Misael Azarias e Ananias esses jovens que estiveram na corte de Nabucodonosor A Bíblia diz que o rei resolveu Mudar os seus nomes Trocando os nomes que realmente Exaltavam, enalteciam o nome do Deus que eles serviam Ou que eles serviam Por nomes que agora enaltecem os deuses babilônios. Qual o intuito de tudo isso? Primeiro, era uma tentativa de apagar o seu passado, apagará a história daquele povo, pois apagando a história daquele povo, apagaria a nação, e não teria mais como passar de pai para filho, toda a história, todos os acontecimentos dos seus deuses, ou que o Deus de Israel fez na vida do seu povo, mas porém a palavra do Senhor vem nos dizer, no capítulo 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E aqui é algo muito importante e interessante para nós tomarmos como um aprendizado, meus amados irmãos e amigos. Você é jovem que me é insula. Nós estamos vivendo hoje, no país em que vivemos, uma crise de identidade cristã. Muitos não sabem realmente o que são os dias de hoje. Dentro da igreja são fervorosos, dentro da igreja são avivados, dentro da igreja são eloquentes, choram, cantam, gritam, pulam, mas quando sai do templo, quando sai da casa do Senhor, você não encontra mais aquele jovem avivado, você não encontra mais aquele cristão fervoroso, você não encontra mais aquele cristão cheio de Deus, fora da igreja ou fora das igrejas, e é isso que Satanás está fazendo. Esse é o propósito de Satanás, é te apagar espiritualmente, é roubar a tua identidade cristã, aleluia. É tirar de você a essência do Espírito Santo de Deus que ainda arde dentro do teu coração. Mas escute, o verdadeiro adorador, ele não se contamina e não se apaga porque o que abastece a sua lâmpada espiritual, aleluia, não vem do homem, não é as iguarias do rei, não é a comida, não é o alimento que o mundo oferece, mas é o alimento celestial, aleluia, que é derramado dentro de nós, o azeite celestial que é derramado dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, então sendo assim nós podemos entender, que independente do lugar, da circunstância ou da situação, eu ainda posso ser representante de Cristo nessa terra. Você ainda pode ser luz desse mundo e sal dessa terra, independente da circunstância. Ah, pastor, mas eu estou longe da minha casa. Eu estou longe dos meus pais. Eu estou longe da minha igreja. Mas você não está longe de Deus, nem Deus está longe de você. Mantenha a sua identidade cristã. Que o mundo aceite ou não. Você diga, eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Colocado aqui para ser luz do mundo E céu dessa terra Louvado seja Deus Seja na faculdade, seja no seu trabalho Ou seja até no presídio Se você conheceu Jesus lá dentro Ou por alguma circunstância você está aí dentro Brilhe como luz desse mundo Ah pastor, mas é que não tem Aqui ninguém eu não tenho referencial, você tem Jesus Cristo como teu referencial, você tem a palavra de Deus viva e eficaz, trabalhando dentro de você, no teu coração, louvado seja Deus, então faça como aqueles jovens, distante da sua pátria sim, mas não distante de Deus, distante talvez dos seus pais sim, mas não distante do Pai eterno, que está 24 horas cuidando de nós, distante sim da tradição, dos costumes, dos amigos, mas não distante do Deus que nós servimos. Identidade cristã. Assuma isso, assuma a sua identidade e não deixe o mundo te apagar. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, do espada, doença, mas nada nos separará do amor de Cristo. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus reflita nesta palavra, louvado seja Deus os exemplos desses quatro jovens Sadraco, Mesaque e Abednego eram nomes babilônicos lá colocaram mas ainda que mudaram o nome, aleluia não muda a sua essência não muda o seu caráter não muda o seu jeito de adorar ou de ser adorador faça você também, tome essa posição e diga o inferno pode, aleluia, se levantar o mundo pode me tirar da igreja o mundo pode me tirar do templo o mundo pode me tirar da cidade o mundo pode me tirar de perto do meu pastor mas jamais tirará a essência de Cristo que estará dentro de mim. Seja a luz desse mundo e sal dessa terra. Assuma a sua identidade e levante a bandeira de verdadeiro adorador. Foi para isso que Cristo te chamou. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.